E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, como vocês já podem ver pela tela Hoje nós vamos fazer um ataque full cartas lendárias Não dá pra ter 8 cartas lendárias porque nós só temos... 5 né, mas eu tenho todas as cartas lendárias e aí eu complementei o deck com servos, choque e goblins, eu acho que eu vou colocar, vou trocar o choque pelas flechas e vamos fazer uns ataques aqui pra ver o que a gente consegue, manos eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ataque aqui vamos fazer uma batalha na verdade com os membros do clã Bacon Elite a galera tá muito, muito forte e eu acho que eu vou perder, mas então vamos lá vamos fazer um ataque aqui, o G3000 vai ser o Felizardo ou o Azarado de combater o meu deck Full cartas lendárias E é isso, vamos lá, vamos começar Ele começou com a mosqueteira do lado esquerdo Vou começar com o meu mago de gelo Que aqui tá no nível 1, mas eu já coloquei ele pra nível 2 Usando ouro E vamos ver ah, Meu Deus do céu Vamos combater aqui várias coisas, porque eu não tenho muita coisa que fazer Mas deu certo Deu certo, a gente vai bater lá Ah, pensei que era uma princesa, mano, é um mago Cara, eu jurei que o cara tinha colocado uma princesa, mas na verdade ele colocou um mago. E aí eu me ferrei. Mas tá bom, tá bom. Vamos conseguir aqui. Ó, o mago não matou numa porrada só. Mas agora sim. Vamos lá. Com calma, com calma. Tem o combo pra gente usar aqui, que é o combo de é, lava round com mineiro. Enquanto o lava round vai chegando lá, o mineiro já chega lá de uma vez. E aí enquanto a torre vai batendo no mineiro, ela... Caceta, mano. Vou matar essa princesa com o meu mineiro. É, enquanto o mineiro, a torre do inimigo Bate no meu Lava Round, o mineiro vai batendo Na, na torre do inimigo Então é um combo muito bom E agora eu vou fazer uma audácia Vou colocar um Spark avançado aqui Boom! Spark avançado, bugou o Mago de Gelo Agora vamos, agora vamos Agora vamos, Spark, bate aí, Spark Boom! A moleque deu uma pancada sinistra Eu Vou usar a flecha, matei Show, agora é calma Agora é calma, porque a gente vai levar A primeira torre do G3000, mano Agora a gente vai levar, vamos lá, vem comigo Vamos começar devagar, juntando elixir Vamos juntar elixir de leve Cara, que calor que tá nesse quarto Meu irmão, preciso ligar o ar-condicionado Mano, vamos lá Começar com a princesa do lado esquerdo. Agora agora aquele mago vai me ferrar, mano. Aquele mago vai me ferrar. Vou jogar meu mineiro. Vai, mineiro. Mata essa mosqueteria, esse mago mineiro. Vamos, mineiro. Isso. Boa, moleque. Isso. Boa, boa. Deu certo, deu certo. Vou matar a princesa dele agora com as flechas. E a minha princesa vai bater em dupla lá na frente. Isso. Ah, não, mano. Aí você tá me tirando. Bebê dragão eliminou minhas duas princesas, esse é um combo super legal cara, zoou meu vídeo, <risos> mas agora sim, hum manos, vai, vai Spark vai, vai, não Spark não, vai Mineiro vai, mata, essa... mata esse mago, vai flecha, mata o um mago cara, precisa matar esse mago, isso, agora sim, mago de gelo, agora sim, vamos lá, agora sim, Vamos, Lava Round, agora vai, agora vai, agora é Lava Round com Mineiro, agora é Lava Round com Mineiro, já coloquei o Lava Round, o Lava Round é o alvo, e agora o Mineiro vai bater lá na frente, o Mineiro já tá mandando por pouco, e agora, caramba, preciso de uma flecha agora, rápido, rápido, rápido, Ih, não, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, tenho que defender agora, mas não deu merda não, tá com 246 de vida, hein, 246 de vida, Eu coloquei o, o, o, o Goblin no lugar errado, vou matar essa princesa com o Mineiro, e agora vamos avançar, hein? vamos avançar, vamos juntar a Elixir, vamos juntar Elixir, que eu vou bater um Spark lá na frente. Isso, isso, vamos lá. Agora sim, Spark lá na frente. Ah não, velho, você me zoou. Vai flecha, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Não, foi rápido o suficiente. Mas vamos lá. Princesa avançada, princesa avançada. Mas que caceta, mano. Sem de vida, sem de vida. Vou colocar aqui o meu Mago de Gelo. Agora sim, Mineiro lá na frente. Mineiro poderia ter colocado lá pra ganhar logo a partida, né, mano? Mas vacilei. Vai, lava round. Pra chamar a atenção daquele mago. Meu Deus do céu, eu vou perder. Meu Deus do céu, eu vou perder. Eu não vou, não. Meu Deus do céu, eu não vou perder. Eu não vou, não. Cadê meu mineiro? Cadê meu mineiro? Preciso do mineiro. Meu Deus, oito de vida. 8 de vida. Oito de vida. Vai, mineiro. Vai, vai. Agora sim. Agora vai, mineiro. Agora vai, mineiro. Agora vai, mineiro. Agora vai, mineiro. Vai, mineiro. Bateu aí, bateu, uma pancada aí Ganhamos moleque, começamos bem Começamos com uma vitória muito emocionante Por sinal, em cima do G3000 Foi legal, cara, foi legal Mudou o ar aqui, uma mosqueteira pro G3000 Em homenagem à sua batalha épica E nós agora vamos fazer uma batalha Com a, o deck lendário na ó, arena lendária E vamos ver o que nós conseguimos Nós conseguimos alguma coisa de bom aqui Mano, pera aí, pera aí Tem que ligar, o ar-condicionado tá muito... Tá muito calor, velho. Vai, liga. Isso, moleque. Eu, o Arcozana tá me bugado, então, quando ele liga, ele dá um barulhão. Então, saibam o que é. Vamos começar com uma princesinha, de leve, na neve. Eu poderia colocar o Mineiro lá, pra ver se eu conseguia derrotar aquela... Dar umas porradas naquela, naquela... Naquele arco de Elixir. Eu vou fazer isso, hein. Vai lá, Mineiro. Mete porrada lá. Isso. Uma flechinha aqui, já bater em geral. Beleza. Não bateu na... na... Mago de Gelo aqui, defensivo, nível 2, agora sim, hein, é Princesa nível 3, Mago de Gelo nível 2, Lava Round nível 2, agora sim, moleque, isso, vamos, vamos, vamos que vamos, vamo que vamo. Lava Round ofensivo, isso, Mineiro já tá na mão, Lava Round ofensivo, Mineiro já tá na mão, isso, olha, se liga, se liga, se liga no Mineiro batendo lá, hein, se liga no Mineiro batendo lá, Mineiro bateu lá, mas aí vem aquele maldito mago de gelo pra diminuir a velocidade do meu mineiro. Mas o Lava Round tá tancando, velho. Então tamo de boa. Lava Round tá tancando, agora vem Lava Pup. Mata esse mago de gelo aí, mano. Mata esse mago de gelo. Meu mineiro morreu. E agora, agora eu tenho que preparar minha defesa. Vou matar essa princesa aqui. Vamos matar a princesa ali. Show. Beleza. Só pra garantir. E equilibramos o Elixir. Matei o mago de gelo. Ótimo. E conseguimos deixar a vida do cara com 1.660. O que é excelente. O cara é nível 10, tem quase 3.600 troféu, mano. O cara não é noob. E nós, nós também não, né, mano? <risos> Mas vamos lá. Devagar e sempre. Vamos começar aqui com o nosso Mago de Gelo recuadinho. Agora eu tô pensando em... Eu vou ter que usar o Spark. Vou usar o Spark pra matar aqueles caras ali. E vai matar legal, hein? Explode esses caras. Vai rápido, rápido, rápido. Hum, maldito cara. O cara ferrou meu Spark com um choque... E eu tenho que ir rápido aqui, mano. Isso! Boa. O Spark sobreviveu e matou os magos tudo, véi. E agora eu vou colocar meu mineiro lá na frente. O cara colocou a princesa, já perdeu a princesa logo de cara. Vou jogar uma flecha aqui. Vou Nossa, Spark é pelão. Meu Deus do céu, véi. Isso. Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos colocar aqui o Lava Round. Mineiro não tá na mão, mas eu vou colocar pra acompanhar esse Lava Round o meu Mago de Gelo de nível 2. Show! Agora eu vou ter que defender aqui, mano. Vou ter que defender aqui. Coloco minhas cartas pequenininha pra defender ali. Já vou colocar aqui, ó. ó Se liga. Acertando a coletor de elixir. Princesa, tudo ao mesmo tempo. Agora meu, meu mineiro avançado ali. Lava round tancando. Isso. Já coloca uma princesa aqui pra fazer o background. Já coloca outro mago de gelo. Isso, boa. Vou colocar um, os goblins ali pra ver se eu já mato aqui. Mano, vai, vai, vai, vai. vai. Agora sim. Meu Deus, o cara matou meus goblins ali, velho. E agora eu joguei aqui, tá tudo errado, eu não sei o que, que eu falo <risos> Eu não sei como comentar mais E agora eu vou ter que jogar aqui, cara, o cara Meu Deus, vai, vai, vai, vai, vai, vai Meu Deus, o cara vai pegar minha torre Pegou minha torre Maldito gigante real da p... Não conseguimos por pouco Foi por pouco, foi por pouco Quase conseguimos Estamos com uma vitória e uma derrota Com o deck lendário, vamos ver se a gente consegue Mais uma vitória aqui dentro Do clã, vamos ver mais uma batalha, deck lendário, dentro do clã Bacon Elite. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver quem será o cara que vai me desafiar. Vamos ver. Vamos lá, gente. Eu não tenho o dia inteiro, não. G3000 de novo. Vou dar uma revanche pra ele, então. Beleza. Juntando devagar e sempre. Maldito, não tem nada pra matar esse cara agora. Não tem nada pra matar o bebê dragão dele. Nada mesmo. Vou colocar o Lava Round aqui, então foda-se aquele bebê dragão. E é isso. Na hora que aquele mago bater no meu lava round, eu vou jogar o meu mineiro. Show. Mineiro na hora exata. Boa, moleque. Prepara a flecha. Vai, mineiro. Mata o mago. Coloca o servo pra defender. Isso. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Isso. O combo funcionou direitinho lá na frente. Se liga. O lava round tancando. E o mineiro metendo pipoco lá na frente, cara. Muito bom. Caralho, que combo bom. Vou tentar fazer isso, velho. Acho que vou colocar meu mineiro pra nível 2. Pra, de fato colocar aqui esse negócio para funcionar porque o mineiro no nível 1 na minha arena lendária talvez não funcione tão bem quanto eu queira e olha só o G3000 vou dar uma risadinha aqui porque você tá se ferrando, cara isso, agora o que, que eu vou fazer? eu vou colocar meu Spark do lado esquerdo porque o Spark é uma carta OP e aí ele vai ficar aqui do lado esquerdo e o cara vai falar assim, o que eu irei fazer contra esse Spark? não tenho nada para fazer contra esse Spark e aí, eu vou pegar e vou fazer o mesmo combo do lado direito, do Lava Round com o Mineiro. Só que aí eu preciso de Elixir. E muito, e muito. Vai, vamos juntando Elixir de boa. Vou colocar meu Lava Round aqui no lugar intermediário. Meu Deus, o Spark bateu lá, hein? Spark bateu lá, hein? Hum, meu Deus, aquele cara ali não era a hora dele, velho. Vou colocar meus. Hum, vai matar meu Lava Round. Não tenho nada o que fazer. Vamos defender. Apenas. Só defender. E eu praticamente perdi a torre do lado esquerdo, hein, velho. Minha estratégia deu merda. Vou perder a torre do lado esquerdo. Mas eu vou tentar levar aqui do lado direito. Com a princesa. Caralho, velho. Não posso ficar conversando, senão eu faço merda mago de gelo aqui Boa, Mineiro, vai Mineiro Bora, Mineiro, bora 14 de vida Meu Deus do céu Vai, aí, eu tenho Mineiro Então eu não vou perder, calma, falta 20 segundos Vai Mineiro, vai bater lá pra pegar essa torre pra nós Boa, Mineiro Agora mata aquela princesa lá, Mineiro Vamos, vamos, vamos, Mineiro Defende aqui, carai Vamos, não vamos perder essa torre não Vamos perder essa torre não isso, boa, boa, boa, boa. Agora vamos. Vou juntar meu, meu Spark com as minhas flechas na mão. Pra quando ele colocar a Horda de Servos, eu já defender. Eu já estou esperando, ó, isso. Boa. Momento exato. Não, deu certo. Meu Deus, lá vem. Caralho, não. Meu Deus, eu vou perder pra aquele príncipe, velho. Vai, vai. Ah, não acredito, mano O G3000 então venceu a revanche Venceu a revanche Deck lendário não funciona tão bem Eu já havia avisado vocês Se eu não avisei, estou avisando agora Se você tem todas as cartas lendárias, não recomendo Que você use todas juntas Talvez se você mudar essas três cartas aqui Você consiga um resultado melhor do que eu consegui Mas é isso, espero que vocês tenham curtido Vocês que sugeriram o deck lendário Se você curtiu, deixa seu like nesse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você esteja me vendo pela primeira vez, gostou Todo o conteúdo, desculpa, eu tô um pouco rouco Mas é isso, sempre gravando vídeo pra vocês Realmente espero que vocês tenham curtido Falou, um grande abraço do Gordinho, galera E até a próxima é!